É difícil disfarçar um sentimento. Eu fico a pensar, será que é o melhor momento? Para lhe falar, o que o coração lhe diz? Que não deixa de ser feliz. O amor não escolhe a quem e quem? Já se apaixona O amor não vê a hora O amor não vê lugar É como uma quimera Pode acreditar Quando o amor é forte Ninguém pode superar Essa é a razão E também o porquê Eu não consigo esquecer Essa fome de amor, desejo. Vezes fico a imaginar Revelando o segredo Essa é a razão E também o Porquê Eu não consigo esquecer Essa fome de amor E de desejo Igual Que a tia irei Te contar Quantas vezes fico a imaginar Revelando o segredo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 Eu não consigo esquecer Essa fome de amor e desejo. E qualquer dia irei te contar. Quantas vezes fica a imaginar? Revelando o segredo, Laraiá, Laraiá, Essa é a hora de você pegar a sua dama. Relaxa no sofá, dá uma pica lala no sofá la, lá, lá, E sai sambando com ela, cantando um novidinho aqui, ó la, lá, Mas Não sabe a letra, vai no la, lalaiá, la, Revelando o segredo Fica aí, fica aí Revelando o segredo, cantou Corona Vai sair o DVD logo depois do Corona, hein? Se Deus quiser <risos> O Corona vem logo depois do Corona Vem outro Corona, aguentem só que esse é do bem, esse é do bem.